A Fórmula 1 não esconde a enorme expectativa com o um filme idealizado por Lewis Hamilton em Hollywood. O heptacampeão se juntou a nomes de peso do cinema, como o ator Brad Pitt e o produtor Jerry Bruckheimer, para contar uma história que tem como tema central a maior categoria do esporte a motor. A obra vai começar a ser rodada ainda neste ano, tendo como cenários algumas das pistas mais famosas do calendário. E o chefão Stefano Domenicali já revelou que o tradicional circuito inglês de Silverstone será palco muito em breve da primeira parte das filmagens do longa de Hamilton. Vão começar a filmar em Silverstone. Eles também vão estar na corrida e terão enorme acesso. Em termos de produção, é algo que precisamos controlar, mas será outra forma de mostrar a Fórmula 1. A produção do filme, ainda sem título, escolheu Danson Idris, protagonista da série Snowfall, para coestrelar a produção com Peach. O ator britânico venceu a concorrência após um teste intenso de pilotagem. Já a direção do filme está a cargo de Joseph Kozinski, responsável pelo aclamado Top Gun Maverick. E o diretor é conhecido por gostar de trabalhar com efeito prático, dispensando o uso da tela verde para cenas de ação. Em Top Gun, Kozinski colocou os atores em caças reais para gravar as cenas de voo. Bruckheimer é produtor da série CSI, Investigação Criminal, e dos filmes da série Piratas do Caribe.